Olá, gente, meu nome é Andresa. Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula vendo é, um texto-poema e a questão da sequência das vogais quando é acompanhada de alguma consoante. Nesse caso, a consoante L. E vamos lá. O poeminha que eu trouxe para vocês hoje é a Valsa das Pungas. E gostaria que vocês se lessem comigo, Vamos ler juntos a valsa das pulgas. As pulgas dançando no meio da rua, dão pulos e pulos sobre a luz da lua. No baile das pulgas, o passo é assim: três passos para um lado e entra o cupim. Cupim dá três passos para lá e para cá, e a pulga contente toma Guaraná. Quem toca a valsinha é o sabiá. E as pulgas pulando pra lá e pra cá. Ah, até as pulgas doção. Quem escreveu esse poema foi Ruth Rocha, tá bom? Pois é, eu gostei muito desse poeminha, espero que vocês também tenham gostado das pulguinhas. Então, vamos para as perguntas para ver se vocês realmente prestaram atenção, tá bom? O que as pulgas fazem no meio da rua... O que lá no poema diz que as pulgas fazem no meio da rua, elas, elas dançam no meio da rua, na verdade. Estão lá, todas alegres dançando no meio da rua. Quem escreveu este poema, lá no final... Ó, oh, gente, todo o poema que vocês forem ler, ou no in, logo no iniciozinho, ou lá no final de tudo, sempre vai ter o nome do escritor de quem escreveu o poema, Tá bom? Então, é sempre importante vocês estarem olhando quem escreveu o poema. Ou a historinha, ou qualquer coisa que vocês forem ler. Sempre vai ter um escritor. Então, quem escreveu este poema que a gente viu lá no final foi Ruth Rocha. E quantos passos o cupim dá na dança? Lá no poema também fala, em uma parte que fala assim, ó. No baile das pulgas o passo é assim. Três passos para um lado e entra o cupim. Então, quantos, quantos passos a pulga dá? Três passos. Todas as vezes que vocês forem fazer uma interpretação de texto ou algo do tipo, a resposta sempre vai estar no texto ou no poema. Então, no caso, tanto o cupim como as pulgas dão três passos para lá e para cá, tá bom? É isso. Então, hoje nós vamos ver essa sequenciazinha aqui, ó. As vogais, quando é acompanhada pela consoante L, que no caso fica, a, a sonoridade dela muda. E isso vai interferir nas palavras quando vocês encontrarem essa, essas duas letrinhas juntas. Por exemplo, ao, se você, mim ah outra coisa bem importante. É, quando o L tiver no final da sílaba, ele vai ter o fundo de U. Então aqui no caso fica ao, el, iu, ou, um. Tá bom? Vai mudar a sonoridade. E ele nós podemos encontrar em diversas palavras. a ah, pastia também tem palavras que também no final da sílaba tem u um. É verdade. A língua portuguesa tem dessas. Mas, com o tempo, à medida que vocês vão conhecendo as palavras, que vocês forem lendo, tá bom? E escrevendo as palavras no dia a dia de vocês, vocês irão descobrindo as palavras que são escritas. Com L e as palavras que são escritas com U, tá bom? Com o tempo, vocês vão estar super acostumados, tá bom? E já vão escrever tudo certinho, sem fazer confusão. Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe algumas palavras que a gente pode observar que nós podemos encontrar essa junção, tá bom? No caso do Sol, do balde, então, balde. Papel, punga, funil e jornal. Então, você percebe que no jornal, normalmente dá o som de U, mas é L, tá bom? E vamos a uma atividade para fixar na mente de vocês. Bom, leia as palavras do quadro para completar a frase corretamente. Então, aqui nós temos três palavras, salvou, soldado e saltou. Observem que nessas três palavras nós encontramos a vogal quando é acompanhado do L. Ó, oh, salvou, soldado, saltou. Observem que em saltou tem sal, tá bom? E tem o tou, o tou ele é com U, mas já o sal ele tem o som de U. Mas se escreve com L, tá bom? Então, o Pedro, o muro e o menino. Então, como nós podemos aqui encaixar essas três palavras nesse contexto? O, saltou Pedro, não, né? Então, o soldado Pedro, então já encaixamos a primeira palavra, não é verdade? Tá ele, o muro, é salvou o muro? Não, né? Então, o soldado Pedro saltou o muro e a palavrinha que salvou, que sobrou, no caso, salvou o menino. Então, nós encaixamos três palavrinhas. Ó. O soldado Pedro saltou o muro e salvou o menino. Então, nós encaixamos certinho as três palavrinhas no contexto, tá bom? Outra atividadezinha para vocês fixarem legal essa questão do é, da, das vogais acompanhada pelo E. O soldado manuel precisa de ajuda para completar a música. Ajude-o completando as palavras com os sons do quadro. Então, aqui nós temos o au, o réu, o iu, o all e well", o E nós vamos completar a canção. Música, tá bom? Utilizando ele, a questão da completar algumas palavras da música, tá bom? Eu vou ler primeiro tudinho e aí depois a gente vai completando, tá bom? bom. Marcha, dado, cabeça de pa... Se não achar direito, vai preso no... O quarto pegou fogo, a polícia deu... fim. Hum. A bandeira nasceu. Pois é. Então aqui nós vamos completando com O, para ficar certinho, tá bom? Então aqui, marcha o quê? Soldado. Então a gente coloca o quê? O O L, na verdade, ó. Marcha soldado. Não é verdade? Cabeça de pá. Pá. Então a gente completa com o quê? exatamente com el porque aí ficou macho soltado cabeça de papel pois bem. se não machar direito vai preso no quartel exatamente el quartel o quartel então a mesma coisa se quartel aqui é com e l aqui vai ser com quê? com l também então ó, o quartel pegou fogo a polícia deu sim, sinal. Então, é com A-L, sinal. S é o quê? Exatamente, A-L também, ó. Salve, salve, salve a bandeira nacional. Então, A-L também. Então, essa daqui é uma musiquinha que a gente vai completando, tá vendo? Então, aí na casa de vocês, vocês podem encontrar músicas, poemas, historinhas, que todas elas vocês podem estar completando ou então encontrando palavras que possuam essas junções aqui, tá bom? E é isso, nossa aula vai acabando por aqui. O assunto que nós trabalhamos hoje foi a L, L e L, O, L e U, L, tá bom? E é isso, esse daqui, daqui foi os livros que eu me baseei para fazer... Essa aulinha pra vocês, tá bom? E é só isso. Até a próxima aula, gente. Tchauzinho. Um beijão pra vocês.